Vamos começar o assentamento do piso aqui pessoal Vamos usar aqui ó, argamassa porcelanato e piso sobre piso interno cinza da Quartzulite Pessoal a gente vai fazer o assentamento do porcelanato em Alt Premium polido 73 por 73 assim como a gente fez o assentamento nos banheiros usando a mesma técnica, tá? A gente vai fazer a aplicação de argamassa com 15mm de espessura no chão, na base, já umedecido A peça a gente vai fazer o sistema de queima, a gente vai queimar o fundo da peça com argamassa sobrepor o piso à argamassa e compactar essa peça com o nosso martelo vibratório com a máquina de assentar piso e finalizando a gente vai travar as peças com o nivelador de piso com o sistema de nivelamento. Como vocês podem ver, pessoal, a gente assentou a primeira peça e já colocou os clips dos dois lados. Espalhamos a argamassa no chão. Enquanto isso, o William está queimando a peça aqui, que vai ser assentado lá. A gente sobrepõe aquela peça queimada sobre os cordões, compacta com o nosso martelo vibratório e depois trava no clip. ponto importante, pessoal, que eu queria passar para vocês é o seguinte. Aqui está a nossa linha. Aqui está a nossa linha. Conforme você vai seguindo essa fiada mestre aqui na linha Toma muito cuidado para ela não fugir da linha aqui, pessoal Ela tem que ficar todas as peças seguindo a linha Porque essa aqui é a nossa fiada principal Essa aqui é a nossa fiada principal Se ela fugir da linha, ela começa a abrir lá ou fechar Então aqui é imprescindível a gente estar tá sempre levando ela sempre fiel à linha Porque quando essa peça secar aqui, ela vai ser toda... A, a, o padrão de continuação do restante do, do ambiente Então é isso aí pessoal é só continuar o serviço com muito cuidado Seguindo a linha, fazendo assentamento Do jeito que a gente está explicando aqui Só lembrando pessoal que essa é uma escolha minha tá? De técnica de fazer a queima Com um cordão de 15 mm Se você quiser assentar um piso 70x70 70, Como esse da Pin Ou qualquer outra marca com dupla camada você também pode fazer uma desencadeadeira de 8 ou 10 milímetros uma camada no chão uma camada na peça também dá para fazer tá é que esse sistema de queima ele é mais prático do que a dupla camada e para chão pessoal a compactação fica muito boa fica bem legal beleza é, vou continuar aqui o assentamento do piso da casa né dando algumas outras dicas para vocês enquanto o William vai me ajudando aqui nos recortes e o couro come! lembrando pessoal quer aprender tudo que a gente faz se inscreve no nosso curso Azulejista, você vai aprender todas as nossas técnicas e em breve novas videoaulas dessa casa aqui para vocês também. Esse martelo vibratório aqui, pessoal, que eu não tô usando para fazer a casa, né, comprei para testar. Similares a esse você encontra lá na Magazine Azulejista, o link da descrição tá lá. Tem vários modelos parecidos com esse aqui, muito top. Cara, esse aqui veio para ajudar muito o Azulejista, porque... A compactação da argamassa é algo muito importante hoje em dia com os pisos de grandes formatos. E o, o martelo de borracha, ele, o impacto né, pode causar trincas. Isso aqui não causa impacto, isso aqui é vibração. A argamassa acomoda sem impacto. Então isso aqui é sensacional, vale a pena. Se você é azulista profissional trabalha com isso todo dia, vale a pena até o acontece. Beleza? Fui!